Você descansa no avião mesmo sem conhecer o piloto. Você descansa no cruzeiro mesmo sem conhecer o capitão. Você ainda descansa no ônibus mesmo sem conhecer o motorista. Então me responda, por que, que você não pode fazer a mesma coisa com Deus, hein?